Desde 2006, quando eu entrei em contato com o trabalho através de workshops, de encontros com a Diasmo Rhin, eu estive em contato com esse estilo de vida. Uhum. E a partir disso, eu comecei a experimentar, vivenciar né, no meu dia a dia, o como cada ponto desse estilo de vida é, ia criando em nós uma nova consciência. O mais desafiador no início desta caminhada foi meditação. Por incrível que pareça, é o primeiro ponto desse estilo de vida e foi o mais desafiador porque para mim a disciplina era um desafio muito constante. Mas quando a gente começa a meditar de uma maneira mais é, fora dos padrões que as pessoas veem como meditação, uma coisa muito estruturada, e a gente vai descobrindo através do estilo de vida que meditar é extra estar em contato com um estado meditativo, a gente vai permitindo que momentos preciosos da vida da gente virem momentos de meditação. E aí esse desafio passou a ser, para mim, um ponto delicioso, como é a proposta do estilo de vida, ser delicioso. E aí a cada momento da vida, isso é que é delicioso nesse estilo. A gente vai vendo que os desafios vão se apresentando na vida da gente e que cada ponto se coloca como aquilo que neste momento você está pronto para fazer e aprimorar. E aí tudo começa a ser um jogo de ajustes. E isso é que faz o estilo de vida tão delicioso. Porque é um eterno experimentar e aprimorar. E aí o delicioso realmente aparece na nossa vida. Eu entendo é, estilo de vida como um despertar. Né? A gente vai aprimorando as potencialidades que a gente tem, vai aprendendo a extrair o melhor da gente a cada momento, conforme cada etapa da vida vai apresentando os seus desafios. E o que a gente percebe, eu pessoalmente vivenciei isso, e o que eu percebo nos grupos, no depoimento das pessoas, é que isso se manifesta de uma maneira inesperada. Para muitos significa extrair o melhor de si no seu trabalho, no seu desempenho familiar, para outros uma guinada de consciência e percepção do todo, e isso vai acabar mudando a própria maneira de escolher o que faz com o seu... Caminho profissional. Então, de uma forma geral, eu vejo que o benefício que todos nós alcançamos é trazer alegria, prazer, porque vem uma consciência do que nós estamos fazendo com a vida. E o que eu espero em termos de crescimento para o nosso país, para o nosso planeta, é que pelo número de novos embaixadores, por toda essa troca rica de experiências que nós estamos tendo aqui e por toda a energia que nós estamos vivendo aqui que isto seja assim um despertar que seja levado para muitas pessoas e que estilo de vida seja conversado entre as pessoas de uma maneira muito natural menos como um programa como uma proposta intelectual, um estudo mas que isso seja o natural na vida de todas as pessoas. O que eu desejo é que isto ganhe em todos os cantos do nosso planeta.